Então a gente está recebendo aqui a Ana, tá? que ela teve na nossa primeira formação lá em São Paulo E já no primeiro dia a gente sentou para bater um papo durante o almoço Ela falou do tamanho do programa de mentoring que ela estava montando E eu disse, poxa Ana, eu acho que você tem todo o perfil para concorrer ao melhor programa de mentoring do ano Que a gente vai escolher esse ano Tem algumas outras é, atividades sendo monitoradas, mas a sua tem todo o perfil que a gente gosta as outras eram mais corporativo e a Ana tem um trabalho bem legal de empoderamento feminino que ela vai contar um pouco para a gente agora. Ana, vontade. Obrigada. Bom, é, antes de começar a falar, queria fazer um convite para vocês para fazer uma atividade super rápida, que é de atenção plena ou de foco, tá? A atividade que eu aprendi na neurociência, na formação que eu fiz do coaching com base na neurociência, eu acho que é interessante porque às vezes nós estamos meio desfocados, às vezes você pode chegar para atender um cliente que você percebe que ele tá com a cabeça a milhão e não tá ali totalmente naquele momento, tá? Como é que isso pode ser feito? Você pode fazer falando ou você pode fazer escrevendo, é através de comando do cérebro, tá? Então, eu queria pedir pra vocês escreverem nesse papelzinho que o Cláudio deu pra gente o que que neste exato momento tá passando na tua cabeça que te impede de estar 100% aqui. Ah, eu tô preocupada com o meu voo de Veneza, se vai dar tempo de eu chegar e fazer o check-in no aeroporto lá na sexta-feira. Eu tô preocupado se amanhã o hard rock vai ter música ou não. Estou preocupada se os 35 milhões já estão na minha conta ou não, tá? Então, eu gostaria de pedir pra vocês aí rapidamente listarem então de uma forma muito simples aí quais são esses pensamentos todos que estão passando qual que é o convite que vocês vão fazer? Então, é para deixar estes pensamentos de lado. De que forma que vocês podem fazer isso? Ou vocês podem pegar o papelzinho, amassar e jogar no lixo. Isso ajuda a que você consiga estar tá 100% aí dentro, né? Assim, na, daquela atividade, estar tá com um foco aí maior, tá? E, então, gostaria de convidar vocês agora para amassarem o papel e jogarem no lixo, ou, ou quem quiser falar, enfim, fica à vontade para vocês darem esse comando para o cérebro de vocês para se livrar disso, tá? Para que consigam é, estar 100% na apresentação. Pode, fazer? <risos> Pode. <risos> E não vale olhar do coleguinha também, tá? Porque a ideia não é essa, né? É... <risos> Isso qual que é, só para vocês saberem, né? Assim, então a ideia a apresentação que o Cláudio pediu para fazer é de 30 minutos. Eu reservei aproximadamente 20 minutos para mostrar as informações para vocês para deixar os 10 minutos depois que vocês tiverem aí de pergunta para fazer, tá? Então, qual que é a proposta? Então, é apresentar aí o Master Mentoring Brasil. Então, ele tá embaixo do grupo Mulheres do Brasil. Ele nasce dentro do Comitê de Empreendedorismo porque o objetivo é trazer mentoria para mulheres empreendedoras e Promovendo o um impacto social. O que, que entra aí de disruptivo é que a busca é para que seja um processo de sustentabilidade. E é, muitas vezes as organizações que a gente chama do terceiro setor, as organizações não governamentais, aí, mais conhecidas como ONGs, mas que falam em assim, OSCs, são. É, existe uma cabeça de não ter muito isso, de estar tá sempre dependendo muito de doação e tudo mais, e a gente já nasce de uma forma estruturada diferente. Então, ele é um programa que ele já tem. Mapeamento de Riscos, ele é um programa que ele já tem. Mapa de Stakeholders, ele já tem uma série de coisas assim, muito estruturadas nesse sentido, né? Aqui o que, que a gente faz? A gente foi atrás de algumas informações de... Re é... Impacto da mulher, então violências contra a mulher, feminicídio, uma série de abusos e a partir disso o que, que a gente queria fazer, como é que a gente poderia impactar a vida dessas mulheres, né? Então por isso que o grande objetivo é que ele seja realmente um projeto aí social. O que, que a gente traz, né? Assim, o impacto que a mulher tem, que ela pode trazer para a sociedade, então assim, o quanto outras empreendedoras podem, através daquela que for mentorada, receber uma informação e também ser beneficiada, pode passar por favor. É, aproximadamente 24 milhões aí de mulheres, tá? Nos últimos dois anos as mulheres abriram muito mais empresas do que os homens ainda não somos maioria, os homens ainda são mais empreendedores e existem também uma série de é, pesquisas do GEM e que feitas aí junto com o SEBRAE que trazem algumas informações também relevantes com relação ao próprio faturamento das mulheres que eles é, sempre é muito menor do que dos homens então em média até três salários mínimos a maior concentração aí das mulheres empreendedoras. Pode passar também, Cláudia, por favor. O que, que a gente construiu, então? Qual que é o propósito, tá? A idealizadora do programa é a Cláudia Hausner. Eu sou uma das líderes aí deste programa. E o que, que ela entendeu? Então, assim, o que, como e porquê para trazer, para deixar muito claro a que se destina o Master Mentoring. E aí, pode colocar também o próximo por favor, o círculo virtuoso. Então, isso já é uma coisa diferente que já traz o quê? Através do que foi identificado, de coisas que são importantes para serem trabalhadas. Esse círculo, ele não necessariamente tem esta ordem. Ah, tem um número um, dois ou três? Não, isso se relaciona. A grande sacada é o seguinte todas as mentorias que a gente foi buscar no mercado sempre traziam mesmo as que já são específicas dentro de empresas para mulheres que tem muitas empresas fazendo iniciativas nesse sentido olhavam o que qual que é a dor ou qual que é o negócio e como fazer a gente faz de uma forma diferente a gente olha a mulher a partir do momento que a mulher estiver íntegra que ela estiver bem aí ela vai conseguir ter talvez uma, um desenvolvimento econômico melhor, exercer uma autonomia e aí por diante, tá? Então, é por isso que é diferente o impacto que a gente tem já nessas duas ODSs aí, 5 e 8, então, que é previsto dentro do programa para a gente atingir que funciona então o círculo virtuoso e como é que a gente mapeia? A pessoa quando faz a inscrição, ela vai responder algumas perguntas e todas essas perguntas, elas se relacionam e se falam com o círculo virtuoso, tá? Então ela não sabe exatamente talvez ela tenha um problema de autonomia, ou que ela tenha um problema financeiro, mas isso é como a gente definiu que a gente vai fazer esse mapeamento e que vai ter dados para depois monitorar como é que foi, quer dizer, está sendo efetiva a mentoria ou não? Ela piorou a partir do momento que está com a gente. Como também foi desenhado? Primeiro, essas é, empreendedoras elas vão ser acompanhadas por trios, então existe um colegiado, não é uma pessoa. Existem alguns casos que a gente está com dupla hoje pela quantidade de mentoras, porque a gente ainda não tem suficiente para ter trios, mas justamente para trazer um lado aí de uma diversidade. Então, por exemplo, eu tenho um perfil mais pragmático, mais racional, aí de repente eu tenho uma pessoa que está comigo acompanhando aquela empreendedora, que ela é uma consteladora, que ela tem um lado assim super diferente, às vezes ela consegue perceber algumas coisas através da verbalização, através dos vídeos que a gente recebe daquela empreendedora que talvez eu não esteja percebendo. E eu trago, às vezes, o lado prático e isso se completa dentro do processo de mentoria, tá? O objetivo é que essas mulheres sejam acompanhadas aí por 12 meses e todo o programa está sendo feito de uma forma que a gente tenha escalabilidade. Ou seja, todos os núcleos do Grupo Mulheres do Brasil, a partir do ano que vem, porque o ano que vem? Porque já tem um monte de gente perguntando, eu quero que traga pra cá. Porque a gente precisa ter números, a gente precisa pivotar, a gente tá todos os meses ajustando e melhorando. Então a gente quer, para que tenha escala e para que a gente leve pros lugares, para que já exista um modelo validado, para que a gente já tenha um perfil mais adequado do que a gente quer como mentora dessas mulheres e que a gente também tenha, assim, dados para dizer, ó... Tá, tá dando resultado, o impacto que a gente se propôs a gerar, isso de fato está acontecendo, tá? Aí, assim, qual que é a ideia? Esse que eu acho que não estava não passando no... ver se... isso... Aqui, eu não vou passar nem assim o tempo todo, mas esse é o tutorialzinho não. que diz o quê? Como é que você tem que se inscrever? Olha, primeiro faço o questionário, depois você vai mandar o um vídeo, grava o vídeo assim. Dentro desse vídeo é importante você dizer o que? Qual que é seu nome qual que é a sua dor. E uma das coisas que a gente teve cuidado é assim, coloca a sua maior dor. Porque às vezes tem pessoas que têm 10. E aí não dá, assim, tipo, tá, mas você tem que dizer pra gente o que, aonde tá pegando mais, né? Não adianta a gente querer é, trabalhar as 10, no final não vai trabalhar nenhuma. Então vamos por partes, vamos, tá? Aqui então são os números, o que a gente tem de expectativa aí de tá estar impactando, tá? Então hoje a gente já tem aí 49 mentoras certificadas a gente já tem é, 47 empreendedoras que estão já vivenciando, experimentando esse processo de mentoria. No total, e aí por isso que eu fico assim, <risos> incomodada quando as vocês falam assim, o seu programa, né? Eu assim, não, não é meu, eu sou uma das pessoas que tô ali, que realmente tô colaborando, que tô contribuindo, que tô construindo, mas é um resultado assim de uma equipe muito grande, muito forte, né? Então assim, são muitas as mulheres que estão assim colocando energia, que estão compartilhando conhecimento e que estão é, ajudando nessa cocriação, nessa construção e, e superando aí todos os desafios do, do programa. Qual que é a ideia também que a gente tem? Então, o efeito multiplicador por quê? A gente vai gerar conteúdo. Então, ter pílulas de conteúdo, esse é o nome que, que a gente está trazendo, tanto posts, quanto é, áudios, vídeos e tudo mais, para que cada empreendedor, ela tenha uma jornada. Então, a gente vai, as próprias mentoras vão construir conteúdos, alguns que são gene, generalistas, então a gente sabe que todas as pessoas têm problema de, de misturar, por exemplo, o bolso da empresa com o bolso do cliente. Legal, então esse já é um possível tema. Mas às vezes tem uma especificamente que ela tem alguma demanda, então a gente, dentro do... Do grupo vai lá e constrói alguma coisa para aquela pessoa, tá? Então tem também essa, esse outro lado que isso a gente acredita até que o impacto Fazendo um trabalho bacana, estruturado, do WhatsApp é muito maior, porque você pode chegar no mundo inteiro, né? Então, de uma certa forma, esses números até estão, assim, é, possivelmente subestimados. A partir do momento que a gente começar a ter mais informações, aí a gente vai saber realmente com relação a isso. Como é que funciona aí a, me a mentoria, né? Então, uma das coisas, a diretriz é uma mentoria do abraço mas não do colo. Então, a gente tem um cuidado muito grande porque a mulher tem que ser a protagonista. Se a gente pegar no colo e falar o que ela tem que fazer, ela nunca vai conseguir ir para uma situação de autonomia e de estar tá ali na liderança e entender que o que ela faz, sejam as coisas que deram certo ou não, mas foi aquilo por escolha e responsabilidade dela. Né? E, mas existe um lado muito acolhedor, um lado muito humano, neste sentido, porque a gente identificou que empreender é muito solitário, às vezes é muito difícil na prática, né? não é o que muitas vezes mostram dos empreendedorismos de palco, e que existe uma generosidade, existe uma vontade muito grande das mulheres de colaborar, de acolher, e existem muitas que precisam, porque muitas vezes elas não enxergam o quanto que a ideia delas é maravilhosa, o quanto que elas são incríveis, e às vezes outra mulher né, consegue trazer isso. Então não tem aquele negócio de que ah, a mulher tem ciúmes. Não, assim mulher sim empodera outra mulher mulher sim pode ajudar outra mulher então a gente traz isso de uma forma assim muito verdadeira, muito legítima né? É, aqui são algumas informações de como é que a gente vai trabalhar então o que, que é esperado da mentora, do Master Mentoring, do apoio e tudo mais, pode ir o próximo também, por favor, Inegociáveis. o Grupo Mulheres do Brasil, ele tem algumas diretrizes aí, institucionais de valores e tudo mais a área de mentoras, nós tivemos o cuidado, é, eu falei assim, a gente precisa ter os inegociáveis das mentoras precisa ficar muito claro até onde a pessoa pode ir ou não pode ir, porque senão entram questões de ego, interesses pessoais, uma série de outras coisas, então as pessoas precisam estar muito alinhadas em relação a isso. E, inclusive, nós temos um código de ética, que a pessoa ela tem que ler aquele código de ética, ela tem que estar de acordo com aquilo e se comprometer para fazer o acompanhamento daquela mulher pelos 12 meses. Aqui é o time, né? Então eu, a Lê, a Luciana, a Marta, a Lia, a Beth, a Flávia e a Raquel. Esse é só o time que tá comigo diretamente, assim, de trabalho. Não são as mentoras, porque mentoras a gente já tem quase 50, mas essas são aí as que estão colocando aí a, a mão na massa, né? Então para fazer o quê? Põe o outro, por favor. Que é trabalhar com a atração, a seleção, a certificação e a parte de produção de conteúdo, tá? Todo o nosso processo foi construído também de uma maneira customizada. Ou seja, eu fiz todo um benchmark, mas a gente sentou e falou assim, como é que a gente vai atrair essas mulheres? Quais vão ser os critérios de seleção? O que, que vai ser a certificação? O mundo ideal seriam um três dias de certificação quando eu desenhei lá, bonitinho. Na prática, a gente tá fazendo hoje um dia de oito horas, mas é o que deu para fazer <risos> dentro do que a gente tinha de recursos e disponibilidade das voluntárias e tudo mais, tá? E o acompanhamento, então, é todo o que essas mentoras vão fazendo ao longo do tempo e todo o conteúdo que vai sendo produzido aí para as mentoras. A mentora, ela tem o que Ela faz uma inscrição, então ela preenche um Google Forms, ela uh, passa preenche o VIA, a gente utiliza o VIA como uma das ferramentas para realmente ver se o, as forças de caráter estão aliadas com, alinhadas com o programa e aí depois isso já tem um primeiro corte, depois a gente vai para uma entrevista Presencial, essa entrevista é feita por duas pessoas. Essas pessoas validam o que? Se ela tem o perfil, se não tem, tem uma parte de entre, é, entrevista por competência. Então, é um processo aí que foi sendo revisitado, que a gente está é, melhorando também ao longo do tempo. E depois ela vai para a certificação, que é um dia, um encontro aí de oito horas, tá? A certificação, como é assim. <risos> rapaz, com quase sou apaixonada, né? Assim, não que eu não seja toda pelo programa, mas que eu acho que é muito, assim, talvez uma das minhas maiores competências, e uma das coisas que eu fui mais, assim, me aprofundar. Então, eu fiz realmente, assim, muito com, com a equipe, mas eu trago muito, assim, o um lado vivencial, o um lado comportamental, Uh, o feedback das pessoas tem sido super positivo, de que são oito horas num sábado que você nem sente aquilo passar. Então, tem aí algumas informações que estão falando um pouquinho, baseado na experiência como é que foi, é, qual que é a avaliação sobre a etapa de seleção, como é que foi a questão da metodologia e das dinâmicas aplicadas, se tinham a ver ou não, é, quanto à equipe de facilitadoras falta atualizar a terceira a turma, porque na terceira eu não estava lá para fazer, a Lê fez com a Marta, mas isso é uma das coisas que a gente procura trabalhar, eu falo assim, o programa é muito maior do que eu, do que qualquer outra pessoa, então a gente tem que ter gente, assim, tão boa que nem nós, às vezes até melhores do que nós, para que as coisas aconteçam, independente disso, tá? É, e aí são algumas informações do feedback, de certificação então em linhas gerais foi assim, uau ficamos impressionadas como um trabalho voluntário pode ser, assim, com um nível de qualidade de entrega que a gente não imaginava isso, isso é uma das coisas que a gente tem trabalhado forte, que é muito difícil o Brasil tem um lado de um paternalismo, de um assistencialismo que quando se fala de terceiro setor é uma das grandes dificuldades as pessoas acham que, ah, trabalho voluntário eu faço quando der e tudo certo e se eu não for tá tudo bem e, e não é isso que a gente espera e que a gente quer que seja, porque tem as pessoas que são impactadas. Aí são fotos, então a gente rodou a primeira mentoria piloto em maio... A empreendedora, ela disse ela quer ir para uma mentoria pública ou privada. A gente dá essa opção. Na mentoria pública, a gente roda até 10 empreendedoras por mentoria, tá? Mas o piloto a gente fez com 5, que era o, a quantidade que a gente tinha ali de casos. Aqui foi quando apareceu no próprio site lá do Grupo Mulheres do Brasil a postagem. Depois essa foi a outra a mentoria de julho, é, eu acabei ficando também como mestre de cerimônias, né, pra mim foi difícil aceitar esse, esse convite, esse desafio, não gosto de, de câmera, não gosto de, de algumas coisas e as pessoas não entendem e falam assim, veja, mas você fala em treinamento, você fala super bem, como é que você não gosta, né, não sei, eu gosto de gente, mas eu tenho um pouco de trava assim com isso, mas é aquela coisa do vai com medo, mas vai, ah, então falei assim, ah, é mestre de né? cerimônias, vou estudar esse negócio, vou atrás e vamos ver e muitas das pessoas com quem eu conversei foram pessoas assim que me ajudaram também falaram assim, mas é claro que tinha que ser você e eu, olhava e falava assim, mas como? eu não sou jornalista, eu não sou blogueira eu não sou nada disso, né? mas enfim, acho que isso também é uma das coisas muito bacanas porque é, no final a gente ajuda, mas a gente recebe também muito em troca e, e se melhora, se desenvolve dentro disso esse foi um outro momento que a gente fez e aí depois tem só mais dois vídeos pra gente encerrar a gente fez uma mentoria rápida dentro de uma Kombi, tá? Porque Foi uma demanda que veio, eles fizeram o um lançamento de um fórum empreendedoras maduras e aí o pessoal do comitê de empreendedorismo maduro falou assim... A gente quer uma Master aqui, tipo, e, e aí, ah, mas como, né? Porque se vai ter a palestra da Luísa, da Checo, de várias pessoas e tal, aonde que a gente vai mentorar? Aí conseguiram uma Kombi e aí a gente rodou a mentoria de 20 minutos dentro ali da Kombi, tá? Então tem o um vídeo aí pra vocês verem depoimentos de pessoas que passaram pela mentoria pública e tem vídeo também, assim, um pouquinho da, da mentoria e da Kombi. Dá pra você ver? Tô bem na sua frente, Tris. O som não tá muito legal, mas tá bom, né? Acho que dá. um pouco pequena. É. Essa é a sede, tá? Do Grupo Mulheres do Brasil, lá na Tomás Carvalhal. Então quem tiver, for a São Paulo. E ali a gente fez uma dupla na frente e uma dupla na parte de trás para conseguir rodar. Ali sou eu, né, filmando. Adoro sair nos bastidores, né, acho que é o meu melhor ângulo, é ali, ó, escondida. E, e ali dentro tava isso. Desculpa, passou aqui... Não deu pra ver, mas a Kombi carrega todas as 40 mentoras, vai pro Brasil. <risos> depois tem também, depois eu passo o link do Vime pra vocês também, é, ou do, acho que tá no Google Drive, né, Alê? E aí fa, mostra também a Kombi, a noite iluminada e tal, então é bem bacana. E o, dá pra ver dentro que tem uma parte toda de, de TV, de som, várias coisas lá. E o que, que tem sido também muito um desafio, é dentro de um grupo de voluntariado, você trabalhar com cabeça de startup, de pivotar e tal, porque eu não nasci nesse mundo de startups, né? E aí, de repente, é, a gente percebe que a cada dia tem uma mudança, tem alguma coisa e você fala assim, putz, e agora o que a gente faz? Tipo, acabei de saber essa semana que a gente vai ter em novembro uma coisa totalmente diferente que eu não tava sabendo e que eu Vou, quando eu voltar lá, eu vou descobrir como é que vai ser e o que, que a gente vai fazer. Então esse é o mundo né, que, que a gente tem lidado aí dentro desse, desse programa, né? assim, com grandes emoções. Já tivemos também muitas baixas, tá gente? Tem muitas pessoas que ficam super empolgadas, mas quando tem que colocar a mão na massa, às vezes tem gente que não tá afim, que só quer um lado de palco e tal e faz parte, né, assim, eu acho que, assim, eu sempre tive um, uma crença de que importa muito mais uma qualidade de pessoas comprometidas e fazendo e alinhadas do que às vezes você ter uma quantidade e isso é uma das coisas aí que a gente já sabia de uma certa forma que por ser um lado aí de voluntariado e tudo mais que poderia acontecer bom, era isso que eu tinha pra apresentar pra Boa vocês, sabão. obrigada é nosso, né, assim não é, não é, parabéns para mim, mas são para as 80 e uma Mulheres envolvidas de, diretamente, né, e, então... E, assim, olha, esse tipo de projeto que faz o, o brilhar os olhos, né, eu acho que o Brasil tem realmente um sentido profundo aí, quando você vê projetos como esse, aí pessoas levando adiante sem necessariamente esperar nada em troca, então, muito legal. O projeto do Mentores do Bem também se alinha com isso, a gente sentou agora no almoço já pensando também em outros projetos, e vocês são convidados também a participar, e apresentar esses projetos que vocês trazem, né, tem tudo para na versão 2020 de repente vocês estarem concorrendo aí parabéns a Ana amanhã hum. a gente vai fazer esse reconhecimento aqui durante a entrega do certificado tá certo obrigado parabéns Obrigada. Obrigada.